e pregar o Evangelho de Cristo, louvado seja o nome do nosso Deus. Agora sim, nós queremos partir para esse momento especial. É, na verdade, o que nós queremos é juntar todos os quartetos aqui à frente. Então, eu vou chamá-los, é, os membros, vou chamar os membros de cada quarteto, para que venham aqui à frente nós vamos fazer uma bagunça santa aqui, tá bom? certo? então eu quero chamar aqui os membros do quarteto Advir trio, né? tá aqui o trio trio Advir e pode vir também o pessoal do quarteto sintonia vocal vão se posicionando aqui cadê o quarteto nós quatro? eu tava curioso eu não vi esse quarteto nós quatro, ah tá, vem pra cá quarteto também podem se posicionando aqui, gente Podem se posicionando aqui é, Quarteto de celebração Pessoal do quinteto Na verdade é o quinteto testemunho Quinteto testemunho Vamos, vamos, vamos ofertando aqui ó. Acho que vai caber todo mundo Quarteto em voz também, vão chegando, vamos chegando. Cantores do rei, cantores do rei. Vou chamar também o quarteto, não gravei o nome aqui, o quarteto então do Matheus, do Luiz, cadê? Calado de cantar. Quarteto Elas. Não sei se todo mundo está preparado para esse momento, <risos> mas Deus vai abençoar. Ora, é, como nós já estamos quase no final desse programa, desse culto tão abençoado, temos a certeza que sairemos daqui hoje edificados porque o Espírito Santo certamente falou conosco através de canções tão lindas. É, eu vou pedir para que, rapidamente, para que possamos conhecer a todos, vocês possam, é, bem rapidinho, dizer o nome de vocês, a voz que vocês cantam e há quanto tempo o quarteto de vocês ministra né, através da música. Tá? Então nós vamos começar ali com, com o Romário, o pessoal do, do Invoices, né? É, pega o microfone aí pessoal, cadê? Tem o um microfone? Vai passando. Nos ajuda aqui, para que a gente possa caminhar para o final, e esse momento muito especial que nós teremos aqui, é, nesse final do culto, para honra e glória do nosso soberano Deus. Romário, vamos começar aí com você Muito né? bem Com o seu quarteto Fala um pouquinho Nome de cada um do quarteto Quanto tempo existe Ou em horas existe Tudo bem, gente? Há uns quatro anos Danilo, Rafael no baixo Danilo Marito, Randal I Segundo tempo. Ótimo Vai passando aí Testemunho Vocal Fernando, conta um pouquinho aí da história do Testemunho Vocal É uma história meio comprida, né? <risos> Luciano está dando uma tá dica aqui para mim, olha, é 20, 20 anos, está <risos> fazendo 20 anos esse ano, né? e as formações vão mudando, né? vão se atualizando, né? uhum. e é um quinteto agora, né? eu canto segundo tenor. Segundo tenor, Deus, quem mais? Vamos se apresentando aí pessoal. Alex, segundo tenor, cantores do rei. Henrique, Marcel, primeiro tenor, o Rafa, nem Os demais do testemunho vocal, Olha ah, só um que, que a gente não conhece. Ó, o Fernando, apresenta para a gente os demais membros do que tem. A gente tem o doutor André, né, que é o primeiro tenor. Temos o Cadu, o Carlos Eduardo, o Barito. Nós temos o Luciano, é. também, que é o segundo tenor. E nós temos aquele menino ali, que é baixo. Ninguém acredita, mas <risos> é. O Faz bonito. Graças a Deus. Alex, cantores do rei. Vamos lá. Cantores do rei, 38 anos de ministério. Amém. Amém. Eu estou há 11, hein? 13 anos. Rafa? 6. O Paulinho 45. <risos> o Paulinho nasceu no cantores do rei. Então ele é da primeira formação do quarteto cantores do rei. <risos> então, segundo terror em Marcel primeiro, o, Marinho, o Rafa e o Paulinho Maixo. Está faltando aqui o Faval, nosso diretor, o o Valdeste, nossa penista, o Rafa Andrade, nosso maestro, nosso, esse é o cara que dedica todo o tempo para nós para o A gente tem uma gratidão imensa com ele. É isso aí, Alex. Muito bem, vamos conhecer lá o próximo, próximo quarteiro. Nós do Sintonia Vocal, né, estamos aqui há dez meses, né, de luta. Não é fácil, mas na graça de Deus estamos aqui, né. Sou o Samuel, faço baixo. O Elias faz segundo tenor, que um dia foi barítono. E o Anilton, primeiro tenor e o nosso mais novo aqui, dois meses aqui, o Mateus fazendo barítono. Graças a Deus estamos cantando para honra e glória do Senhor. Amém. Sou o Marcos, quatro quarteto de celebração. Celebração. Celebração está em torno de tipo, 16 anos, né? Fui errado se me corrija. <risos> é, sou muito bom de dar. Mas assim, nosso quarteto passou por algumas reformas, né? Substituiu. O Rafa, Júnior cantou. O Renan ali, ó, né? Fez parte da primeira formação. Inclusive esse filho que era marido foi promovido abaixo aqui. <risos> cantou um pouquinho com a gente. Então aqui o Luiz Henrique faz o marido. Sim. O Elvis. Nosso primeiro tenor, primeiro tenor. O João Paulo, baixo, né? Você nem apresenta Eu faço o segundo tenor. Esse é o quarteto celebração. Maravilha, que maravilha. Próximo quarteto, o quarteto, vamos lá? Quarteto Ágap. Ah, Ágap. Isso, coisa é boa. Eu sou o Milton faço o primeiro tenor. Moacir faz baixo. O Elderson, barítono. E o Oséia, segundo tenor estamos há 4 ou anos também nesse ah, ministério que bom, que bom que Deus continue abençoando o ministério de vocês bom, <risos> além do testemunho é, também estamos no nosso 4 né? ah é. sim, agora, é. agora. <risos> o pessoal está curioso aqui no nosso 4? curioso depois a gente fala um pouquinho sobre o nome, tá? Uhum. Estamos um pouco mais de um ano, um ano e meio mais ou menos, né? A gente deu uma parada por causa da pandemia e estamos voltando agora. Sim. Então, voltamos a ensaiar menos de um mês, né? A Tuane, uhum. é, o Trautor, Valéria Soprano, eu tenor. E o Davi, que canta quase todos os grupos aqui em frente. <risos> faz barulho. Inclusive o Advir se cuide, porque ele viu que o só em três. Realmente, na próxima semana ele tá aparecendo. <risos> né? Olha só. nós quatro. Muito bem, vamos lá. Próximo. Já nos apresentamos a chave, né, Jó? Já, tá? galera, já. <risos> Christ, sou for Júlio, Christ. primeiro tenor. E da onde veio a ideia desse nome? É uma brincadeira com o inglês, que eles usam o quatro como se fosse para, porque o for deles significa para. Então nós colocamos o número for, Christian ou seja, 4 para Cristo. Foi uma brincadeira que a gente fez e acabou pegando e se tornou o nome do grupo. Muito interessante, muito criativo. Inclusive, era para ser um pouco mais surpresa o nosso início aqui, mas nós fizemos uma apresentação tropical, Turquicai, teve alguns compartilhamentos. E se puderem, sigam a gente no Instagram, que a gente está começando agora. Vamos Sintonia, Testemunho, o Agape e o Celebração, o invoice, é só seguir todo mundo. nós quatro tem. Nosso quatro não tem Instagram, então mais pra frente. Cantores do Rei, eu esquecendo é do mais velho aqui. Assim. O vir também, perdão, a cabeça tá ruim. Eu sou de moto ano passado, a cabeça não ficou. Faz um mês que nós estamos juntos, né, oficialmente, hum. que a gente começou a ensaiar. Que nem o Matheus falou, o nosso professor é o GZ, que não pôde vir. Sim. E apresentando cada nós, meu amigo Manuel, barítono. O. Perdão, <risos> <risos> o é baixo. É que ele é alto, ele não é barítono. É que o baixo é o Alisson, sabe? É o barítono que faz baixo. Então, é tá, tá certo. Certo. O Luigi, que tá meio escondidinho ali, é o nosso barítono. Certo? Marido. Mateusão, cadê o Matheus? Que tá meio escondido também, é o segundo e eu é o primeiro tenor. Que maravilha, maravilha. Boa noite. Boa noite. O Advir, ele tem uma estradinha de 17 anos, se eu não estou errado, né, 10. 17 anos, eu sou o componente mais novo, entrei a 13. 13 anos. <risos> nosso primeiro tenor, que é nosso contralto tá Carol ali atrás o Dennis, nosso sonoplasta é o barítono eu faço o segundo tenor, e o nosso baixo conseguiu retornar e também temos o nosso orador lá atrás, o do doutor Adel muito querido conhecido, seja bem-vindo, viu doutor Deus abençoe, ricamente gente, então é isso é... Aqui, aqui, elas. Né? Nós já fomos apresentados, ah, né? Mas apresentamos. As aqui. flores, né? e meio aos cravos. Nós somos as bebezinhas. Há duas semanas estamos aí ensaiando. Ainda não somos oficial, né? Quem que gostaria né, que nós fôssemos o quarteto oficial? É. Tá voltado. <risos> tá voltado, tá, passou na comissão. Tá. A gente então vamos oficializar aí. Tem quarteto lá. elas, eu me chamo Damiane, faço o primeiro soprano. A Valéria faz segundo soprano. A Poli faz meso. E a Tuane, como vocês ouviram, tenor, baixo, barítono, contralto, O que precisar. O ah, que precisar. Tá ah, certo, é isso aí. Muito bom, gente, muito bom. Bom, geralmente a gente é, chama o pessoal aqui para cantar uma música, todo mundo junto, mas parece que não é isso que vai acontecer, né, Rafael? Eu acho que ele me encantou. Eu imaginava imaginava, eu estava esperando por esse momento. Mas nós vamos ter um momento muito especial aqui com um o quarteto Adivir. Sejam todos muito bem abençoados. Que Deus acompanhe vocês no ministério de vocês. O ministério da música é extremamente importante na vida da igreja. Vocês sabem disso. E nós é, oramos e pedimos a Deus que possa conduzir vocês é, nesse ministério, na pregação do Evangelho de Cristo através da música. Tá bom? Que Deus os abençoe. E nós vamos ouvir o advino agora. Tá bom?